Então tá assim, não liguem para a bagunça que eu estava deitado E está assim Depois de ter trocado tudo, meu Ai, deu muito trampo Mas ficou assim, ó, o escritório Aí depois eu vou colocar a cadeira aqui E aí eu vou continuar gravando ainda Então as duas telas aqui A cama vai ficar ali Desculpa aquelas bagunças lá E já temos uma flor Que eu ganhei da minha amiga Julie ela se chama Sabrina, essa flor. Então, tá assim. Com relação aos cabos, eu vou dar um jeito de organizá-los depois, mais bonitinho. Mas eu só quis arrumar agora, porque a cadeira chega hoje, se Deus quiser. E aí é isso, né? guarda-roupa ficou aqui. Então, o espaço que eu tenho pra passar é ok. Essa porta ela não vai abrir toda, mas ela abre já boa parte. E essa aqui, ela tá travando, eu não sei por que se eu quebrei alguma coisa, mas enfim, né? Ai, tô bem feliz! De tudo isso, porque eu posso estar tá deitada na cama e aí virar uma das telas e assistir um filminho um pouquinho maior, porque o meu computador é 18 polegadas e esse aqui é tipo 23, 22 polegadas. Então um pouquinho maior, aí eu vou fechar aqui, né, eu tenho isso aqui para tampar, eu tampo tudo, fica bem legal. Única coisa que agora eu preciso organizar é com relação a essa porta. Eu, eu sinto... Eu tenho muita sensibilidade à claridade, meu sono, assim, é bem... Se você me encostar, você me bater, se tiver muita luz, eu me incomodo. A minha ideia, então, seria fazer uma cortininha ali, eu já tô com umas ideias na cabeça, eu pensei em fazer uma coisa de videocassete, sabe? Comprar uma reguinha, assim, aí colar as fitas do videocassete tudo ali... E ver se dá certo. Mas eu não sei. Quem tiver ideias, por favor, me deixem aqui. Que eu vou amar. Então agora a gente vai esperar somente a cadeira. Aí tem que montar a cadeira que dá um trampão. Mas eu acho que eu vou montar a cadeira só quando eu voltar do trabalho. Eu ia trabalhar de home office, mas como eu recebi a mensagem que o produto seria entregue das 10 às 11, então possivelmente eu vou ficar. Eu vou, vou pro escritório porque eu não gosto. Eu estou morto! Aqui não tem 15 quilos, seu cu! Tá super pesado. Eu estava ouvindo um barulho aqui na porta da minha casa e eu sabia que o cara ia entregar, a pessoa ia entregar entre 10 e 11. Aí eu fiquei meio que de tocaia, assim. Fiquei meio de tocaia, pensando. Ah, se ele né, aparecer por aqui, eu desço para buscar. Só que aí ele foi no vizinho da frente e foi embora, e aí eu atualizei o tracking, e ele, ele tava lá, usuário absent, aí eu falei, mentira, você nem tocou aqui em casa, ou seja, aí saí correndo, tranquei tudo, fui correndo na rua atrás dele, aí ele parou ali na frente que eu vi, falei, desgraçado, porque eu nunca utilizei esse tipo de serviço da DPD, uh, tô bem cansada, então, eu vou, vou pro escritório daqui a pouco. Eu ia ficar trabalhando de casa, mas como chegou antes, eu preferi ir pro escritório. E aí, quando eu voltar, eu vou fazer um unboxing. E depois eu mostro pra vocês a finalização desse bonitinho aqui. Agora deixa eu só descansar, porque eu tô bem cansado. E o cara nem trouxe aqui na porta. Não uso mais essa empresa, muito ruim. Niedobje. Ok. Ok. Então eu vou descansar, depois eu volto. Olá, eu já não sei onde estamos mais nesse vlog, depois eu vou ter que cortar tudo, mas quero vir dizer que está tudo pronto. Não, assim, faltam ainda algumas coisas que eu vou aperfeiçoar quando eu tiver tempo. Mas <risos> quero dizer que acho que o meu projeto Home Office está pronto. Eu estou bem feliz com isso. Porque eu estou bem feliz, eu sempre quis ter um, um escritóriozinho na minha casa, desde criança, eu acho que eu sempre quis ter uma mesinha, aí quando eu fiquei adolescente eu tive um, um armarinho lá com umas gavetas, que eu enfiava as maquiagens e maquiava o povo lá, gravava vídeo lá, então meio que agora se tornou realidade, é muito engraçado isso, né? Mas é experiência, trabalho que vai fazer você conquistar essas coisas. Vocês ignorem esse cabelo que tá um cocô. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que está o meu quarto. Tá, tá algumas coisas desbagunçadas. Bagunçadas. E é isso. Vamos ver o escritório. Ficou assim, depois de muita mudança. E o que faltava, eu acho, era a história da cadeira. Então essa aqui é a cadeira da Diablo. Uh, ela é uma cadeira bem legal, parece uma coisa de carro, assim, ó. Essa é uma coisa dela, ela deita, ela faz tudo. Vocês vão... é uma cadeira normal daquelas. A única coisa que eu não gostei... Ela tem esse chifre aqui, né? Que isso aqui ele não fica aqui, sabe, preso lá em cima, mas tudo bem. Tudo bem não, queria que fosse, mas né, por agora depois a gente testa. E eu fico assim, ó, meio demoninho, assim. É... Mas eu queria que ele ficasse preso para eu já sentar e ele ficar nessa posição. Mas eu vou dar um jeito, logo eu invento alguma coisa. Eu gostei, eu gostei da cadeira bastante, valeu a pena. Eu sinto que ela não me abraça muito, assim. Tem cadeira quando você senta, ela te dá uma abraçadinha. Mas, assim, tá, tá indo, né? Tá valendo. Vocês vão ver um unboxing dessa cadeira uh, nos próximos dias, não sei. Tá? Mas é isso. Eu estou realmente em love com esse local. Ahn... Um... Não sei, eu apenas estou em love. Eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui a minha frente. Olha, ele fica assim, com os dois... <risos> parece uma pessoa, assim. é, Com os dois, ali eu apaguei a tela, para né? para quê? E aí, quando eu estiver ali deitado, eu viro uma das telas e eu posso assistir um filme deitado da cama, porque é maior que o um notebook. Então é isso... Esse ficou o projeto do home office. como eu disse, eu vou arrumar ainda muitas coisas. Me... Talvez eu faça um mini gaveteiro aqui no canto. É... Eu ainda tenho que comprar uma parada para colocar no chão, para não ficar riscando o chão. Eu também tenho que é, organizar esses cabos, que o meu amigo Yuri, que, by the way, ele montou essa cadeira sozinho. Muito obrigado, Yuri. E é isso, né? Agora eu vou acertar os detalhes e aí pra vocês verem esse, né, esses, esses detalhes, vocês me sigam nas redes sociais, arroba lá no Instagram, que aí sempre vai ter uma novidadezinha. E o mais gostoso é que você pode, sabe, deitar assim, puxando aqui, ó. Deitar aqui e você pode tipo editar vídeo meio que deitado E não vai doer minhas costas Porque o que eu tinha mais problema era Que eu ficava deitado na cama editando foto, editando vídeo Aí demorava e tudo mais Aí agora tá mais ok Eu tenho que comprar uma coisa pro pé também Porque eu sinto Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho mais aqui Olha, já tá no último coisa eu sinto que eu vou ficar... Eu tinha que estar com o pé um pouquinho mais levantado, mas isso são detalhes que eu vou arrumar depois, tá bom? Então, é isso. Se você tiver... Por favor, se você tiver alguma dica pra esse fundo aqui, é, eu queria colocar uma coisa brilhosa, assim, pra dar efeito, porque eu vou gravar vídeo aqui, esperem já. É, me conta, por favor, porque eu queria ter muitas ideias, assim, me dá umas inspirações, me manda... Dá um jeito de me marcar numa inspiração que eu vou amar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa muito confusa, me, me conta lá no Instagram, que aí eu mostro assim pra você direto pelo Instagram, tá bom? Fiquem, com be uh, fiquem muito bem, um beijão.